Mas que ela perguntou se o parceiro Magalu é só uma fase, ou se o parceiro Magalu vai ficar para sempre, né? A, o, o modelo de negócio. Porque, para quem não conhece, né? O Magazine Luiza tem dois modelos, duas formas de você vender dentro dos seus produtos dentro do Magazine Luiza. Uma é o parceiro Magalu, né? E a outra é o Magalu Marketplace Direto, né? Então, são duas formas diferentes, com tarifas diferentes, ferramentas diferentes, possibilidades diferentes de integração e etc. A gente pode fazer um dia só para falar sobre essas diferenças. Mas, assim, meninas, parceiro Magalu vai acabar um dia? Não, parceiro... Ale, é pode falar, Nath. Tá, Elisa. É, na verdade, o parceiro Magalu ele veio realmente para ajudar aquele seller pequenininho, né, que não tem integração, então é totalmente um processo manual, ele não vai acabar. Pelo contrário, o nosso objetivo é melhorar ainda mais esses processos para realmente contribuir a, na digitalização mesmo do pequeno seller para ele conseguir também vender online. Então a, a principal proposta do parceiro é essa. Se quiser cumprimentar a Isa. — Beleza. Não, olha, acho que é isso. Eu acho que a Nath falou bem. É, ele veio aí mesmo para apoiar né, o pequeno empreendedor aí. Né? Surgiu no momento de pandemia, que a gente sabe que 2020 foi um ano tenso, né? E quando começou a pandemia a gente já conseguiu lançar rapidamente. É sucesso garantido. Então assim fique tranquilo que não vai acabar, pelo contrário, né? A gente tem cada vez mais entendido, né, mais sobre essa ferramenta para a gente conseguir cada vez mais ajudar, né, o pequeno empreendedor aí a, de a decolar aí, o negócio dele.